Então, vamos continuar aqui todas as fotos que são mostradas nesse vídeo estão lá no meu site né? o laser é isso aqui tá? ele está aqui porque eu não quero cortar nesse momento isso aqui, a hora que eu precisar né, fazer o trabalho alguma coisa, para fazer um teste eu até posso manter ele aqui preso aqui tá? mas se eu quiser mesmo botar ele aqui na posição eu tiro esse motor fora coloco esse cara aqui na posição do motor e resolveu o problema eu consigo operar o laser de boa Aí você vai ver, né, tem o motor do spindle, tem o motor do, do fã aqui, do ventiladorzinho de refrigeração. Começa a ver isso aqui, tem um monte de fiação que não aparece lá na foto original. Então, como essa fiação, ela precisa rodar sem ficar enroscando em nenhum lugar, eu tive que botar uma lagarta. E aí surge o problema seguinte, que é montar o suporte da lagarta, esse ferrinho aqui, isso aqui não vem com kit. Então... Tem a figura aqui da, da montagem, né? Do, do, do molde. Então, aqui tem umas fotos. É, tem mais umas fotos aqui. Do, mostrando a passagem do cabo. Ok? Ah, deixa eu ver se eu, eu vou dar uma virada aqui pra você conseguir enxergar aqui também. A lagarta aqui, ó. Passada. Tá? Se você observar aqui, ó. Você vê aqui que tem uma fita branca aqui, um papel branco aqui, não é mais vermelho. Na verdade, isso aqui é uma fita de PVC e eu fiz ela encaixar ela aqui porque aqui dentro passam os fios de, de, do Step motor, os fios dos sensores e tal, então eu achei da hora passar isso aqui para ficar mais escondido, para eles não ficarem saindo. É... Outras coisas que dá para olhar no kit, se você observar, aqui por exemplo, você tem um sensor de movimentação, um sensor de fim de curso, tá? Aqui você tem outro sensor de fim de curso, essa chapa dobrada aqui e aqui tem um micro switch aqui, que é o fim de curso dessa bandeja aqui, para frente e para trás. Se você olhar aqui, dá para ver também os sensores de fim de curso desse lado né? e desse lado aqui. E no eixo Z. Eu não tinha como colocar, não consegui colocar o sensor de fim de curso. Aí o que, que eu fiz? Eu puxei os 3,3 volts lá do Arduino, da placa do Arduino, e botei para ligar esse, LED, esse laser aqui. Aí ele liga esse laser e aqui eu montei um protótipo, tá? Isso aqui não é definitivo, depois eu vou fazer um, uma plaquinha mais bonitinha, né? Com dois sensores aqui baseados em LDR que ele sente a luz do laser, bateu no laser aqui, é o fim do curso e ele faz o posicionamento, legal. A plaquinha no, no desenho lá do, do fabricante, ela fica aqui do lado, imagina você dando uma cotovelada, batendo alguma peça, uma chave de fenda, Você destrói a tua plaquinha Arduino, né? e aí você tem a plaquinha Arduino, tem o laser, tem um monte de coisa, fica tudo jogado, né, o cara não te dá solução nenhuma, então, de que maneira eu pensei a solução eletrônica? Eu colei uma chapa aqui, essa chapa aqui eu peguei de um, de um PC, de um PC lá, peguei a tampa do PC, cortei. Pode até botar menos rebite. E aí eu posicionei da seguinte forma. Essa é a placa controladora do CNC. Aqui é a placa driver do laser. E aqui eu tenho a fonte de alimentação do conjunto, a fonte 12 volts. E aqui eu tenho um, um centro de distribuição de energia. Nossa, que chique, né? É basicamente uma tomada de sobrepor. E aí eu botei aqui desse lado aqui um, a entrada dela de energia, né, para você botar o cabo, o botãozinho de liga desliga. E aqui eu botei duas tomadas. Uma tomada ela fica ligada direto. E a outra tomada é controlada por esse módulo de relé. OK? Então como é que funciona? Quando eu ligo o motor do spindle, que eu começo algum trabalho, essa tomada, esse relé aqui energiza e liga uma tomada auxiliar. E essa chavinha aqui, não sei se você consegue ver, ela serve para ligar e desligar o um módulo laser. Se eu quiser utilizar o módulo laser, eu ligo ela, se não, deixa eu desligar. Tá? Ativa ou desativa esse módulo aqui. Tá? Outra coisa interessante também, né? Que nem eu falei. Se você olhar o cabo USB, até que eu queria colocar um conector fêmea aqui, mas não, não deu, não tive paciência. Né? Se eu puxar aqui, no máximo que vai acontecer, eu quebrar o cabo. É assim que ficou o CNC depois de montar. Bom, muito obrigado por assistir. Dá um like e, e um grande abraço para vocês. E eu vejo vocês na próxima. Tá bom? É nóis.